Olá. Estamos de volta. Já estamos na aula 7. Está a ser muito prazeroso, né, este processo de ensino e toda toda a didática. Espero que esteja a ser bastante proveitoso para si. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a criação de pavimento. Nós criamos esses pavimentos que aqui aparecem, né? Utilizando o comando et, né? Este comando que nos ajuda de que maneira. E também criamos uh, o material, as texturas do nosso, as texturas do, das nossa, da nossa parede, respectivamente. E na aula de hoje, como prometido, vamos criar os blocos de portas e de janelas. E se der jeito, também vamos criar outros blocos de anotação em função daquilo que vai ser o nosso tempo, o nosso período aqui juntos. Então, uh, para tal, é muito importante que a gente... Vamos criar primeiro a janelas do quarto. A gente copie esse elemento aqui, copy, cell, arrastamos para um canto específico, onde a gente vai estar tá a desenvolver todas as ideias. Eu vou explodir efetivamente esse, esse bloco. O primeiro passo vai ser criar 30, né? Uh, não, 50. Utilizar o offset, vou dar 50 que vai ser esta abertura daqui para aqui e depois vou criar uma linha no centro da minha, do meu componente Beleza? Depois de criar uma no centro, vou criar uma no meio Então, vou tirar também 50 daqui para aqui para dentro Vamos apagar esses elementos Também esses Então, a partir daqui, eu vou configurar né? novamente 50. Daqui para aqui, 50. Daqui para aqui, 50. E daqui para aqui, 50. Vamos apagar esses elementos aqui, então. Apago este. Você já vai entender mais ou menos o que que a gente está aqui a tentar fazer. Né? Uh, vamos apagar esse, esse daqui. Desenvolvendo o TRI. Desenando. Novamente, tri. Beleza. Então, para descomplicar, vou utilizar um retângulozinho aqui. aqui. Ah. E outro aqui. Aqui, aqui. Aqui. Então, um, feito isso, né? Vamos criar aqui linhas. Uma linha que vai tocar aqui. Vamos a fazer uma janela, né? Uma janela de caixilharia, né? Com, com duas folhas a correr. Cada folha medindo uma... Tendo uma dimensão específica. Aqui no centro. Bom. Beleza. Então, essa folha rola para aí. Essa folha rola para aí. Ou vice-versa. Ok? Essa folha rola. E esta também rola. Ok? é mais ou menos ali nessa nessa dinâmica que a gente, que a gente procura desenvolver, né? assim a janela está criada, o próximo, o próximo passo vai ser simplesmente colocá-la no layout apropriado, nesse caso janela, e depois transformá-la em bloco, eu vou selecionar ela mesma, e nós temos aqui essa, essa opção de create bloco, né? a gente vai colocar o nome da janela, janela de 2 um, metros, respectivamente, ou só janela. Vamos um, pôr janela 01, um, especificamente, porque depois podemos alterar alguns dos aspectos dela mesma e convertemos-a para uma janela de 1 um metro. Vamos colocar OK. Vamos selecionar o objeto e dar OK. E se eu clicar, automaticamente vocês percebem que a minha janela está... está... melhor, o meu bloco de janela está... Criado. simplesmente vou fazer o que vou pegar e utilizando o Move Enter vou arrastar para o respectivo local e aqui eu tenho a minha janela eu vou fazer o mesmo para essa janela né especificamente para outros outros locais do nosso projeto aqui também pois também aqui na nossa cozinha então aqui eu tenho a janela criada, mas vai me faltar a janela de um metro. Essa mesma janela de um metro, né? Copiando-a para fora, eu vou clicar nela e venho para aqui, vou explodir, okay. explodindo-a. Então eu vou, clico aqui nesse canto, vou dar stretch, vou diminuir, nesse caso vou dar um, não, vou dar 50. venho para aqui. Para esse lado, vou dar também 50 Lembra-se de utilizar o 3 E aqui tenho a minha janela de 1, 2 De 1 metro Vou clicar sobre ela novamente Create Bloco Janela 2 Janela 2 Neste caso OK Seleciono a janela Novamente OK E já tenho o meu bloco de janela criado E vou arrastar para o respectivo lugar Que bom, né? Vou copiar para outro, outro compartimento. Nesse caso, o WC. Utilizando o Rotate, vou rotacionar a minha janela. E fixando-a no ponto estratégico. Aqui está. Ok, aqui tenho as minhas janelas criadas. Agora vamos para aquilo que é as portas. Copio este elemento para o lado. Vou copiá-lo novamente. Vou rotacioná-lo. Vou fixá-lo fixá no outro canto. Ok? Então, a partir daqui já tenho minimamente a ideia da minha porta. Vou utilizar o arco. Clico aqui e clico aqui. Automaticamente eu tenho o meu arco. Ficcionado e vou endereitar um pouquinho mais a sua, sua curvatura. Aqui tenho o meu arco. Agora, o próximo passo vai ser... Criar... 50, vai ser criar as, as, os outros elementos da porta. 50. De aí 50 centímetros. Está ok. Depois, normalmente, as portas possuem os elementos de encaixe. né? Vamos tentar desenhar aqui um. Vamos dar aqui 100. 100, vamos dar 50. Não, não é 50 centímetros. 50 milímetros. 100, 50. Vamos dar aqui... 25 25 Vamos replicar com a opção de espelhar. Clico, clico aqui e dou sim. Pause e automaticamente eu tenho esse elemento. Clico aqui, clico aqui. Depois aqui eu fecho. Ok. Este mesmo elemento, este mesmo elemento, este mesmo elemento vai ser replicado para o outro, o outro lado. Portanto, vamos tentar reduzir um pouquinho mais a nossa... O que, é que acontece? Vamos juntar um pouquinho esse, esse elemento né, de encaixe aqui. E vamos reduzir de 50 para 25. A batente. Batendo a nossa porta. Então, utilizando o Filet, unimos. Utilizando o extend. Aqui está esse comando que fica embaixo do TRI dentro dos nossos do nosso, do nosso comandos de modificações, ok? Portanto, vamos agora replicar. Apagamos isso, vamos replicar esse, esse camarada para o outro lado. Comentamos uma grande borrada aqui. Tá. Beleza. Uh, vamos replicar com o mirror. Enter no canto. Agora, só que temos aqui um problema, a nossa porta vai ficar maior, e não não é na essência não é na essência, o que nos interessa. Portanto, vamos colocar aqui uma linha e vamos então puxar para aqui, e depois então mandar para aqui o nosso a trajetória, né? nesse caso isso aí ilustra a trajetória da nossa porta, respectivamente. Ok, deu assim. Vamos agora baixar para estar tudo na mesma, na mesma dimensão. Colocamos aqui. Apagamos esse carinha e está ok. Então, vamos agora colocar a porta no layout específico, que é a porta. Create Bloco. Porta 01. Ok. Seleciona. Ok. Aqui temos a porta 01, que vai ser a porta de 90 graus. E fixamos aqui a porta. Ou aqui mais ao centro. Tanto faz. Beleza. Então, depois, essa mesma porta, vamos replicá-la para outros lugares. Como, por exemplo, aqui nos quartos. Se você perceber aqui, a porta já está relativamente pequena. Porque é porque, na essência, a nossa porta aqui é de 90 graus e ali é de 80. Isso é muito simples. Utilizando... Um, no explode, vamos, vamos replicar a nossa porta e colocá-la na dimensão, na dimensão mais ajustada, né? Vou mostrar daqui para aqui, 100, e daqui para baixo, também 100, beleza? Create, create porta 02, e ok. Vamos novamente explodir. Vamos copiar, né? Yeah. Vamos novamente explodir. Depois eu vou ensinar outro truque aí de como inserir. Explodimos novamente. Vamos diminuir mais 100, pois já temos uma porta de 70. 100, né? Aqui também 100. Beleza? Reduzimos um pouquinho a demonstração da trajetória. Create. Isso vai ser a porta 03. Ok? Selecionamos e... Ok. Beleza? Agora vamos inserir nos, nos respectivos lugares. Por exemplo, essa aqui vai ser a porta da casa de banho. Especificamente. Rotate. Rotacionamos. Espelhar. Beleza. Y enter. Beleza. E ok. Aqui nós temos, essencialmente, a nossa porta localizada. Ok? E vamos replicá-la para a dispensa. Ok. Então, para tal, uh, nós temos aqui a porta... Porta número 2, que vai ser na essência. Aqui está lá, está lá a porta. A gente pode inserir, né? Utilizando aqui o insert. Então, vamos já aqui um, configurar e colocá-la no local. Essa aqui vai para o quarto. Utilizando o mirror. Mirror serve para espelhar. Y serve para não copiar, ok? Y enter. Então, a gente cola aqui a porta. Vamos espelhar novamente a porta para o outro lado, mas aqui já vai, vamos utilizar o, já não utilizamos o Y, pois é, o objetivo é mesmo copiar. Depois, uh, vamos aplicar a porta de 80 para este espaço, vamos utilizar o Rotate, vamos utilizar o Rotate. Vamos utilizar o Miro. Dessa vez não utilizamos o Y, por isso tem duas portas aqui. Copiou. Apagamos essa. Voltamos aqui a inserir. Vamos inserir a porta número 1. Um, que era a porta da, da sala. Fica aqui. Beleza. E aqui nós temos a, a nossa porta da sala. Portanto, em linhas gerais, em termos de criação de blocos, de portas e de janelas, é, é na essência isso. É muito simples. E é muito prático. Então, espero que você aprendeu com essa aula o bastante para então desenvolver os teus próprios projetos lá mais à frente e a tuas próprias janelas mas dizer também que normalmente existem já bibliotecas específicas onde você só vai buscar e adicionar nas próximas aulas eu vou poder ilustrar quando entramos para o processo de colocação de móveis nesta nesta planta então foi um momento incrível a uh, nossa aula dessa vez demorou um pouquinho mais né uh, e no entanto Ficamos com expectativas de nos vermos na próxima aula e foi um prazer muito grande. Bye!